E aí clã aqui, hoje a gente tá voltando com a Eterna Noctis, Metroid One é sensacional para PC e multiplataformas hoje A gente tá fazendo a gameplay completa e hoje a gente vai fazer o Templo no Céu, vamos lá? Bom, no último vídeo a gente fez a muralha oeste e encontrou aí o a estação Que leva a gente para novos lugares E hoje a intenção é fazer a muralha no céu A muralha no céu não, o templo Nem se chama templo, mas é no céu já a gente descobre, vai colocar o nome certo na descrição. Encontrar primeiro assento. Aqui ó, aqui é a subida, fica mais ou menos no meio do trem. A gente vai até o final porque tem um vendedor de mapas aqui ó. Isso aqui é que da noite? Isso é que Morro. Morro. Eu gosto muito dessas que que eles falam que agora, vem o que o que Com calma que o que tem as baleinhas o que Uma visão relaxante. Acima, cara. Ai, ai, mouse pegou aqui no negócio. Deu um certo desespero, porque depois tem que fazer do zero. Ó, oh, de novo! Ah, não, cara! O que está acontecendo aqui? Bom, chegamos ao ponto onde a gente caiu. Está um pouco esquisito o meu mouse. Ah, conseguimos. O mouse resolveu apresentar um negócio... Um comportamento estranho a gente tem uma dificuldade para subir. Mas não é difícil subir. A gente chega no tempo que é tão legal. As flechas da verdade, os instrumentos criados pela profetisa. Temos que encontrar três negócios Para encontrar esses negócios Nesse templo Onde tudo é invisível tipo, Não é que tudo é invisível A vista te engana, então você tem que usar a flecha azul Para encontrar as coisas Mostrar o verdadeiro caminho, vamos dizer assim Nem tudo é o que parece Inclusive os inimigos Os inimigos também, você não consegue derrotá-los a não ser que você os revele Ele solta tipo uma poeira, que se você passar dentro Você Ele inverte os controles, então é bem chato <risos> Ah, indo por baixo, sai por aqui, voltando por aqui, sai por baixo, então, caminha por cima, além, além das paredes invisíveis, além dos inimigos invisíveis, os caminhos também são errados, vamos dizer assim, caminhos também levam a lugares, vamos dizer assim, que não são corretos, Vou ficar aqui quietinho, provavelmente, não. dá uma olhada, Tem uma saída, lado esquerdo. Tá velho. <risos> Não, cara. com um certo custo a gente conseguiu. Quem ficar perto da, da flechinha. Uma das poucas coisas que eu não gosto nesse jogo é essas dá uma olhada essas pilastras na frente. Para que isso, velho? Para que? abrimos o portão de baixo e agora putz, eu ia tirar onda conseguimos, nossa eu xinguei tanto é, tem algum problema do, na orientação ele fica alternando sozinho e eu não consegui identificar o porquê mas é algo que acontece apenas no nesse modo do difícil opa, agora ficou bom hein? Olha que maravilha tá tá agora que eu vi que a gente está sem hp foi quase foi quase quase de primeira Uh, foi! Se eu não me engano... É a metade do caminho, ainda não, ainda não... O que é isso em volta da gente? Isso é novo! <risos> que? Caramba, o olho é ativo. Bom, aqui tem uma partitura. Se eu quiser pegar uma partitura. Eu não quero não. Vê se tem como escapar desse olho. Casa que não dá para escapar do olho cara, que maluquice Tem que decorar aí o padrão da insanidade Ah! Conseguimos! Uhum. <risos> Uf, até É doido. E aí finalmente a gente chega no meio. Bom. Pra descansar. Eu falo, quem fez esse jogo não gosta de não gosta de quem joga isso aqui. É muito, muito difícil, é, chega a ser injusto. Então a gente tem que encontrar... Os olhinhos. São... São três olhinhos. Ah velho, o bicho jogou a gente para trás. Truque das profetiças. Vê se a gente acha o olho por aqui. dois, sobe um. Sobe um, dois, dois. que medonho. E sempre dá no me... <risos> sai sempre no mesmo lugar. Só que se você desce sempre no mesmo lugar. Da hora! Aí! É o anterior. Uh, A gente ainda não pegou um olho sequer. Legal desses bichos é que eles andam em cima do nada. Absolutamente insano, cara. Mas o que existe? A gente acabou ó. indo pro lado certo. Ah, por favor, eu voltei. Isso, salvou já que a gente salvou. Vamos fazer o seguinte: <risos> vamos fazer o seguinte, ó. Ah, minha nossa, não vamos fazer nada. fazer assim, ó. Vou jogar um aqui, aí vocês viram o tipo passar um espeto conseguimos. o primeiro olho da profetisa. Por favor volte para a parte inicial. Maravilhoso. Primeiro olho da profetisa fica pro lado superior, né? Vamos ficar aqui. Deixa o olho moer nós. Cara, meio injusto isso, hein? Ah, ele não te vê. Ah, <risos> tá entendendo. O ele não te vê quando você tá atrás de uma parede invisível. De volta, este pesadelo. Foi difícil. Tal tá o olhinho. Vamos com calma. Tem mais um olhinho nessa área. Cursos necessários, tá sacanagem. Bicho, bicho flutuando, cara. Enjoado, hein? Ah, cara, é só apontar para baixo. temos mais um, um olho segundo olho fica pro lado primeiro fica pro lado esquerdo superior tem acho que são três portas de cada lado vamos dar uma olhadinha no mapa quando você vem pro lado você desce aqui vem pro lado esquerdo ele cai nessa área o primeiro olho fica aqui. É, aqui, é aqui ou aqui, um desses dois, o, o segundo fica aqui e o terceiro provavelmente aqui para cima, tá? então vamos lá. Essa partitura eu me recuso a pegar Me recuso Aqui a gente está atrás de uma parede Então o olho não ataca a gente A gente aprendeu isso da pior forma A gente pode até usar a flecha para ver o caminho, mas. O olho que não pode nos ver. Dá uma olhada para cá. Tem uma entrada aqui nova. Putz! ótimo começo. Então deve ser a superior direita mesmo. Direto, ah, conforme vai fazendo, vai pegando as manhas, né? Ficando mais fácil navegar através desse labirinto. Calmou, calmou. A gente está mudando. Ele meio que denuncia, a gente. Vai fora. Moção de Saúde. ele está suspeitando da gente, viu? <risos> é, meio enjoado. Ah, os sinos! Na verdade já é aqui, né? Tem que descer aqui. Não é muito segredo não. Caminhando no ar, cara, cruel demais. Olá, bom dia. Aqui é o último sino. Aí. quando teleporta para o meio, corre para o lado oposto. E agora a gente tem a audiência que eu profetisa. Finalmente. E conclui a área. Né? Pois tem um extra, tem um chefe que se faz aqui. Bom, o oráculo ela passa a nova missão que é ir para o espaço. Pegar um fragmento do caos. E é isso. A gente sai de mãos abanando, mas com acesso a novas áreas. Esse templo aqui lembra um pouco do Dragon Ball, né? Aquele que fica no ar. Do...